Aqui mais um vídeo. É, olha, é, é por aqui? Não, não, não, por... não é por ali. É, aí, a gente já começa corta. Atenção, este turbia já foi filmado pelo Rico Fazeres, o nosso amigo Rico do gaming. Foi vai, há quantos anos? Dois anos, Tenho... dois, dois, dois, dois anos, não Dois anos, mais ou menos. Dois, Mas dois... podes acelerar, é? Posso? Hein? Pode. Quinta não, terceira. Não prometo lá a caixa. Eu a Cristimar e esta moto posso acelerar, é segunda pode. e terceira. Segunda, dá-lhe galho. É pá, é um turbier. Não há muito, né? Não há muito para dizer. É um tourbié a, a ser um, um turbier. Isto é a mesma coisa que irmos à Tois Arace com aqueles com os nossos putos, mas à Tois Arace. Olha estes bonequinhos todos. Sabes quais vais levar? Nenhum. Não vais levar nenhum. Isto é o que esta malta me faz. A minha parte, de espécie, Fiquem bem. Tudo bom para vocês Vou dar um e ga... eu Vou dar só um gasinho de segundo e depois a gente já faz ali para parar, pode ser? Ok GAS! E aí, é tão bom! Yes! Tá top!